E aí beleza? Olha, esse vídeo aqui agora é pra você que está com dificuldades em usar o metrônomo ou nunca usou ou sabia que era bom mas nunca tinha se dado conta de que era realmente necessário tá? Eu vou te passar aqui agora mais ou menos um manualzinho de como treinar com o metrônomo e vou te dar dois exercícios para você treinar com o metrônomo, beleza? Estou um pouquinho gripado aqui então você ignora aí a, a voz é um pouquinho esquisita tá? Então vai ser o seguinte, é, inicialmente, claro, se você não é inscrito no canal se inscreva Compartilhe com seus amigos, tá? é, dá uma olhadinha nos links que a gente tem aí embaixo, são úteis, tem cronograma de estudos, tem um bocado de coisa aí para vocês. Beleza? Então, o que a gente precisa saber a respeito do metrônomo? Primeiro que ele mede é, o nosso progresso. né? Então, quando você tem o um metrônomo e ele marca uma quantidade de batidas por minuto, que é realmente a medida dele é BPM, batidas por minuto, ok? A gente consegue monitorar o nosso desenvolvimento. Vamos supor que eu quero treinar a velocidade, então hoje eu começo por exemplo em 90 bpm, amanhã eu aumento para 92, 94, 96, 98, 100, a gente vai avançando e à medida que os dias vão passando a gente vai conseguindo é, extrapolar o nosso limite, ok? Basicamente essa é a função do metrônomo. Agora como é que eu treino o metrônomo? Eu não entendo muito sobre divisões rítmicas, é, eu não sei como é que eu devo praticar exercícios, eu consigo praticar um solo normal? Tem que ser só exercícios mecânicos, que não tem nem musicalidade. A verdade é que você consegue treinar tanto algo com musicalidade, quanto sem musicalidade. Uma das, das, das funções do metrônomo, inclusive, que eu gosto de usar bastante, é como aquecimento, né? na hora de fazer o exercício cromático. Então o cromatismo, para mim, eu treino com o metrônomo. Deixo ele em uma velocidade específica é, e vou extrapolar ele até um pouco, é, tipo uns 20 ppm a mais. E aí depois eu passo para os meus exercícios diários, tá? Mas também utilizo ele como ganho de velocidade quando tem algum exercício mais rápido para treinar, ok? Então o meu metrônomo aqui está em 55 BPM, ok? Você já sabe o que é BPM. Então você vai escutar ele aqui. Conselho, é, se for utilizar, utiliza o do Google, tá? Basta você colocar metrônomo ele já vai aparecer, se você acessar pelo computador. Não sei se pelo celular faz também. Mas para mim ele já aparece aqui, é só dar o play, ele não tem aquele ponto mais forte, né? Tipo, se tá é, um compasso de quatro batidas, então ele vai ser a primeira forte, né? Seria pá, aí as outras vão mais calminha, tá? Pá, ele vai sempre no primeiro. O metrônomo do, do Google não, então ele não te dá essa opção. Pra você que é iniciante ajuda bastante, porque você consegue treinar sem se preocupar com aquela batida mais forte, ok? Então meu metrônomo tá ali, como é que eu devo treinar em cima do metrônomo? Primeiro, se você vai treinar velocidade, você precisa também ter precisão. Então, os exercícios que você for praticar, esse primeiro aqui é o cromatismo, normal, normal, né? você que é iniciante. Então, você vai começar aqui. 1, 2, 3, 4. Wesley, não consigo dividir ainda e o metrônomo, para mim, é muito confuso. Então, o que a gente faz? Diminui para duas, é, duas notas por batida do metrônomo. Então, seria uma junto com o metrônomo e uma fora. Então, seria... Ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, o meu cromatismo, que é quatro notas, posso fazer agora um dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ok, consigo fazer a divisão. O S ainda está muito difícil, não consigo treinar assim. A divisão ainda é difícil para mim. Então agora o que você faz é aumentar um pouquinho a velocidade do metrônomo, vou colocar em 60 a gente vai tocar uma nota por batida. Então, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Wesley, mas se eu pegar um exercício que tem uma quantidade ímpar, dá para fazer assim também? Tá dá porque quem manda é a gente, né? O metrônomo tá batendo, ele não tem ponto forte. Então, na hora que ele está executando lá, se eu for treinar três notas... É só tocar juntamente com o metrônomo, uma por batida, que vai dar certo. Agora, se você já entende um pouco mais, tá? Sobre o metrônomo, sobre a divisão do ritmo, o que, que a gente pode fazer, tá? Eu até aconselho, se você tá, tá no iniciante nível 0, começa praticando uma vezinha a cada batida do metrônomo, ele vai bater uma, você toca uma, bateu uma, toca uma. Depois, quando você já se acostumar bastante com isso, você passa as outras divisões. Você pode fazer divisões de 2 e de 3. Por que de dois e de três? Porque a gente tem alguns padrões que são de duas, duas ou quatro notas por batida, tá? ou a gente tem três, que é o caso da, das escalas que seguem aqui três notas por corda. Ok? Agora exercício para você começar. Tem um padrãozinho na pentatônica. Se você não conhece a escala pentatônica, eu vou te passar aqui já o formato. Ó. Você pega aqui, eu costumo pensar assim, é, por dedo, né? Então, imagina que a gente tem aqui os quatro dedos posicionados e a gente quer uma pentatônica aqui saindo em Sol, tá? Mi, Fá, fá sustenido, Sol. Então, a gente pegar aqui Sol. Depois a gente vem aqui na próxima nota, tá? Você vai usar dedo 1 um e 4. Depois, 1 um e 3. O dedo 1 um, vai permanecer sempre na mesma casa, tá? Então, a gente vai permanecer com ele aqui e vai descendo. Quem muda aqui vai ser o dedo 4 ou 3. Então, a gente pegou aqui o dedo 1, um, 4. Depois vem um 1, 3, 1, 3 1, 3 1, 4 1, 4 Na volta é igual 1, 4, 1, 4, 1 3, 1, 3, 1 3, 1, 4, 1 Então a gente tem 1, um 4 na 6 na, na corda 6 Se você ainda não, não, não entende muito bem das cordas As cordas são contadas de baixo para cima okay? Então aqui a gente está na 6 Então vai ser 1, um 4 depois, 1, 3, 1, 3, 1, 3, até a corda 3, né? Então, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Isso é a nossa pentatônica, só para você entender aí. Em seguida, o que, que a gente pode fazer agora já para treinar juntamente com o metrônomo? Para ganhar velocidade. Inclusive, esse aqui foi um dos exercícios que eu mais pratiquei, acredito eu. Tá? Como é que funciona ele? A gente pega um padrãozinho tá dentro da pentatônica, se a gente tiver... Subindo a escala, lembrando que subindo é da nota grave para aguda. Então a gente está subindo a escala. A gente vai fazer o seguinte: vai descer três cordas e voltar uma. Desce três, volta uma. Desce três, volta uma. Às vezes eu olho para cá que eu estou monitorando. Tá? Então você vai estar tá aqui. Desce três, volta uma, desce três, volta uma. O padrão é esse. Tá? Vou executar ele, lento, você presta bastante atenção. E a gente vai executar com o metrônomo. Então a gente vai pegar aqui um, dois, 3. Voltou? Na hora que volta já volta a contar. 1 2 3. Volta novamente. 1 2 3. Volta novamente. 1 2 3. Na volta é da mesma forma. Então a gente vai subir 3. 1 2 3. Volta uma, né? Já conta. 1 2 3. Desce de novo. Um, dois, três. Novamente. Um, dois, três. Esse exercício um pouquinho mais rápido. Opa! Tá? Esse exercício aqui é bem simples, tá? O conceito dele, né? E a gente consegue treinar de que forma? A gente pode executar, se você é iniciante, muito iniciante. A gente pode executar da seguinte forma. Uma vezinha cada batida lá. Então, ó. Bem lento, tá? Exercício. Lembrando que não é velocidade, não é quantidade de notas. Qualidade. Lembra sempre disso. Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó. Tá batendo uma cada vez. Então, Finalizamos o padrão. Agora, se você já entende um pouquinho mais da divisão, você pode colocar duas a cada batida. Então vai ficar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então nosso padrão vai ser esse aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seguindo sempre o mesmo raciocínio na mão esquerda aqui. Então, eu vou fazer ele agora sem contar com a boca. Tenta entender aí, eu vou acentuar a palhetada no um sempre, tá? Então... Opa, falhei aqui, né? Ok, finalizamos o padrão. Isso com duas notas por batida. Agora, por que é interessante a gente praticar sempre números pares com a pentatônica? Porque às vezes o nosso padrão, não é sempre, mas às vezes o nosso padrão ou é duas notas ou quatro notas por batida. Então, já que a gente tem sempre duas notas por corda, facilita o número par pra gente. Então, pentatônica, pratique sempre divisões pares. Ou duas, ou quatro, ou oito, e aí vai. Ok? Então, agora eu vou executar esse aqui, quatro notas por batida. Então, seria, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então vai ficar assim, ó. Certo? Pra entender. Certo? 1, 2, 3, 4. Então a gente tem quatro notas por batida no metrônomo Esse aqui já fica um pouco mais confuso Se você estiver aí no nível muito iniciante tá? Mas é importante que você pratique Sempre a divisão, tanto de 2 quanto de 4 Essa quantidade de quatro divisões Ela vai te ajudar bastante na hora do solo Dar outras dinâmicas né? Então a gente consegue acelerar ou deixar mais lento Sempre estando dentro do ritmo okay? E se eu quiser começar a praticar as três, bati... as três notas por batida Como é que eu faço? Que exercício eu posso praticar? Com base nesse formatinho aqui, ó, bem simples, tá? Você vai pegar aqui é, o formato do, da escala maior, tá? Deixa eu parar um o aqui um bocadinho. Então você vai pegar aqui agora, se eu quiser é, treinar três notas por corda, eu tenho esse formatinho aqui. Ou se você quer ir bem iniciante, ainda está nos primeiros exercícios, você pode fazer ao invés de fazer o cromático com quatro, você faz com três, né? Então poderia ser aqui, ó, um, dois, três, um, dois, três. Três notas por corda. E a gente consegue fazer as divisões e encaixar ali dentro. Ou, se você já tem um pouquinho mais de experiência e quer um exercício para treinar, você pode começar com esse aqui. Ó. Você pega o formato da escala maior, né? conhecido também como modo jônio, tá? se você já é um pouquinho mais avançado. Então você vai pegar aqui, é, dedo 1, um, dedo 2 aqui. É, vamos por casa agora, fica mais simples. Né? Casa 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5, 7, 4, 5, 7. Depois vem 5, 7, 8, 5, 7, 8. Ok? Essa é a nossa escala. tá em Sol maior, escala de Sol maior. Ok? Para treinar isso aqui juntamente com o metrônomo, vamos lá para a opção mais iniciante. Tá? Então tá batendo lá. A gente tem que entender a divisão. Ou, inicialmente, a gente vai uma nota por batida. Então, nosso cromatismo pode começar aqui na casa 5. Ok? Então vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Feito isso, você já pratica bastante, e qualquer é ideia? Vai passando os dias, você vai aumentando a velocidade. Lembra sempre de se preocupar com a qualidade das notas. Se está sendo bem palhetado, se você está se afastando muito aqui, né? Os dedos, tá? A ideia é que a gente deixe sempre muito próximo aqui, né? Para ficar bem limpo, tá? A postura da mão ficar um pouquinho melhor e a gente conseguir mais velocidade, ok? Depois disso, depois de você praticar bastante dessa forma, você pode avançar para isso aqui agora, fazendo aqui a cada batida do metrônomo, três notas, tá? Então seria: ó, um, dois, três, opa! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, isso. Certo? Então, ó. Ok? Você vê que ele, ele bate sempre o metrônomo aqui, né? Então, ó... Ok? Essa é a divisão de 3. Então você vai treinar aqui, foi passando o tempo, vai aumentando a velocidade. Depois você tem aqui o outro padrão, no modo jônio, tá, a escala maior, que você pode treinar também, se você é um pouquinho mais avançado. Ok? Então vai ser isso aqui, ó. Ok? Você vê que não é preciso a gente entender com nomes muito complicados, tá? Pra entender como praticar com o metrônomo. O metrônomo é uma ferramenta simples, Tá? A gente não, não, não exige um nível teórico muito elevado, basta a gente saber que há exercícios que a gente concilia com notas pares ou com notas ímpares. Tá? A gente consegue encaixar perfeitamente. Agora a ideia é, pratique sempre bem lento, tá? todo exercício que você for começar, comece sempre bem lento. Não adianta você avançar muita velocidade se você não se preocupar com a qualidade das notas. Senão você vai estar tocando aí mais para frente, aí, tudo embolado e ninguém vai gostar do seu som, porque você toca rápido, mas toca embolado. Beleza? Então é mais ou menos isso aí tá? que eu tinha separado para vocês. É uma dica rápida aí. Tá? Posso já até aproveitar para passar um padrãozinho aí para você que já é um pouquinho mais avançado. Tá? É, partindo aqui da, do modo jônio, você pode fazer um exercício com salto de corda. Okay? Você pode fazer o seguinte, você vai aqui é, saltando. Por exemplo, você começa na 6, passa para 4. Volta, salta... Tá, um exercício bom, até para a questão da palhetada, acertar a palheta na corda certa. Ok? É um exercíciozinho bem simples, mas já ajuda bastante tanto a palhetada quanto a velocidade. Treinar junto com o metrônomo, que é, que é essencial, né? Beleza? Então, de forma resumida é isso. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui no vídeo, né? Gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha com seus amigos aí. Para aquele amigo iniciante aí que ainda não, não conhece o metrônomo, ou diz que o metrônomo é inútil, alguma coisa assim, beleza? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aí.